Bom, o nosso trabalho é de estágio supervisionado numa perspectiva de trabalho integrado entre diretoria de ensino, escola e universidade. Os grandes beneficiados de todo esse trabalho de gestão que nós fizemos são os alunos da rede pública, as escolas estaduais e as universidades. Nesse projeto nós tivemos a oportunidade de fazer a gestão com os recursos humanos, materiais e financeiros existentes na diretoria de ensino, para levar um benefício e atender a demanda que emerge dessa necessidade de organizar os estágios. Aí, o que nós tivemos de benefício? Nós tivemos, os alunos ah, tiveram oportunidade de ter é, mais opções em aulas diversificadas, de trabalho, é, vivências, de, vivências profissionais para os nossos estagiários e o melhor deles, é a transformação. Nesse trabalho, a gente percebe claramente a transformação do aluno estagiário em futuro professor. Bom, os benefícios são diretamente relacionados com a aprendizagem dos nossos alunos, com o desenvolvimento de aulas diversificadas, de laboratórios que foram reativados e com isso nós tivemos 36 mil horas de estágio de reforço nas nossas escolas, sem recursos, sem custo adicional algum. Então é uma experiência que todos ganham, os alunos, as escolas, as universidades e o futuro professor. O prêmio Mário Covas para nós é muito importante, porque é através do prêmio que nós vamos disseminar nossa experiência e a gente vai conseguir que as outras escolas, as outras diretorias de ensino também vivam essa experiência e ofereçam isso para os seus alunos, para suas escolas e para as universidades do seu entorno.